Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca com mais um vídeo e galera, hoje eu quero apresentar para vocês aqui o meu quarto game, meu setup, beleza? É, mas antes de tudo já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, já vamos começar aqui pelo, pelos periféricos, beleza? Aqui é o meu mouse da Logitech, o G502, beleza? Mouse muito bom, que vale a pena, galera. Eu tinha um da Razer, o Razer Mamba, é, só que ele funcionou nos primeiros dias, mas ele ficou falhando, cara. É, não sei se foi problema no sensor, mas assim, ele fica, fico, ficou falhando, então eu... Eu deixei ele de lado e, e adquiri esse daqui, que nunca me deu problema, cara. Virei muito fã da, da Logitech. É, então, esse daqui é o G502, beleza? Então, galera, aqui eu tenho esse mouse bang, né? Que eu adquiri da China. Mas aqui, galera, eu tenho esse teclado compacto aqui, também adquirido da China, galera. Mouse um, um Teclado muito bom, modelo Z88. Ele vem aqui com suíte azul, galera. Não sei se dá para vocês perceber aí. Ó, ele vem com suíte azul. Beleza. Mas aqui eu tenho esse teclado de mão. Esse teclado mecânico de mão, galera. Ele vem com suíte azul também. Ele é o modelo T9, beleza. Tecladozinho muito bom também, que eu uso para jogar aí a maioria dos jogos. Beleza? Aqui mais em cima aqui, galera, eu tenho o meu microfone. É um Taksta adquirido da China também. Microfone condensador, né? Ele é alimentado aí de... É, tem que ter energia phantom power, beleza? Microfone muito bom, muito top. Essa daqui é uma, um pop filter. Né? Ele vem com essa aranha aqui, ó. E vem com suportezinho de mesa também, esse suporte aqui articulado é separado, ele vem separado, beleza? Então tá aí galera, tem esse pop filter aqui também, né? Então tá aqui, esse daqui é o Tatistar, né? Aqui galera, eu tenho uma mesa de som da Arcano, essa mesa aqui é a minha, 6, Beleza? Eu uso essa mesa aqui como interface de áudio, galera. No meu, no, no meu computador. Beleza? É, aqui eu tenho o um controle aqui do, do som, né, do volume. Então eu, eu acho bem mais fácil é, é, mexer por aqui. Aqui eu posso baixar, diminuir. Então eu tenho o um controle todo aqui do áudio por, por essa mesa aqui. Então eu uso ela como interface de áudio. Beleza? Mas aqui eu tenho o controle do Xbox One. Eu tenho um modelo branco e um modelo preto. Tá aí, galera. Beleza? Esse daqui é meu headset da Logitech. Esse daqui é o modelo G633. Esse daqui é o um modelo com fio. Headset muito bom também. Virei muito fã dessa Logitech, cara. Esses produtos muito bons. Nunca me deixaram na mão esses, esses produtos da Logitech. Beleza? E ali, ali mais a fundo, ali tem o meu Xbox One S, né? Aqui, eu, aqui em cima dele ali tem um é um HDzinho que eu uso também para para salvar jogos. HD de 1TB, um mais o a memória interna dele que tem 1TB um também, né? No caso fica 2TB. Aqui eu tenho uma casezinha aqui, galera. E aqui eu guardo meu headset. Aqui eu guardo meu headset da, da Logitech, né? Caso eu queira sair com ele eu, eu coloco ele aqui e para proteger melhor. Né? Mais em cima ali eu tenho um soundbar, de bar, né? a imersão do, do, do som dele é bem melhor do que da TV. Né? Aqui é o controlezinho da, do sold bar. Mais em cima eu tenho uma TV de 42 polegadas da Filco, 4K. Aqui, galera, eu tenho o meu volante da Logitech também, o G933. Tá aí, galera? Uso muito esse, esse volante aqui em jogos da, de, do Forza 7, Project Car 2. Né? Aqui é o câmbio dele. Esse câmbio vem separado, não vem junto. Aqui é um suportezinho de celular, galera, que eu adaptei aqui para colocar o celular aqui, que, né, que eu espelho aqui o, o espelho painel do carro do, do carro no celular. Então é que eu tenho a visão aqui do, do velocidade, esse negócio, né? Mais embaixo aqui, galera, tem tenho, tenho os pedals, os pedais aqui e esse suporte aqui eu comprei separado, beleza? Comprei separado e montei tudo nele, nesse suporte aqui. Tá aí galera, aqui como, como o quarto é pequeno, então tive que adaptar tudo aqui pra caber tudo. Ah, isso daqui ó, galera, esse suportezinho aqui é para colocar aqui ó, isso daqui serve para travar a roda da cadeira, entendeu? Bota as rodas aqui dentro. Né? E quando eu piso ali no freio, não tem como a, a cadeira ir para trás. Né? Sem isso daqui não tem como jogar com, com cadeira de roda. Né? Se apertar o freio ali a, a roda vai pra, a cadeira vai toda para trás. Então eu comprei esse suporte aqui. Para travar a roda da cadeira. E aqui galera, tá a minha cadeira game. Essa daqui é a DT3. Né? que mais, galera? E aqui tá meu... Ah, deixa eu botar, mostrar aqui em cima, antes... Ó, aqui eu tenho a cabeça do personagem do, do filme Star Wars Né? Essa cabeça que eu ganhei no cinema. Aqui tem um headsetzinho de entrada. Eu não uso muito ele. Muito difícil. Aqui eu tenho um bonecozinho do Ryu. Só de enfeite, Personagem de Ryu, de Street Fighter. Aqui eu tenho dois jogos de mídia física, o FIFA 19 e o Battlefield 5. Né? Eu tenho mais jogos de mídia, mídia online, mídia, mídia digital. Né? Ali atrás ali eu tenho um, um botão R1 e L1 para celular e ali eu tenho um, um cubo mágico. Beleza? Então esses eu só tem esses dois jogos mesmo para mídia física, só esses dois jogos mesmo, o resto é tudo digital. E aqui, galera, do lado aqui eu tenho esse controle aqui, ó, controle arcade, eu uso para jogar meus jogos aí de Street Fighter, é, é, Mortal Kombat. Um ótimo controle aqui, meio de China também, isso daqui, eu comprei da China. Controlezinho muito bom, tá aí. Beleza? E aqui, galera, tá meu notebook. Né? Eu não tenho computador, eu uso notebook. Beleza? Então tá aqui, ó, Tá tudo ali. Aqui tá, tá a fiação aqui, ó. Tá tudo ligado nele. Os teclados, mouse, tá tudo ligado aqui, ó, Ligado aqui. Esse, esse notebook aqui é um... É um Samsung Game Odyssey, né? Ele vem com... Com i7, é, memória RAM de 8GB, ele vem original 8GB, mas eu fiz um upgrade para 22GB, né? Então botei uma de 16 mais uma de 8 Então ele ficou com é, é, 22GB de memória RAM e uma placa de, de vídeo da GTX 1050, beleza? Então galera, como eu estava falando, tá tudo ligado aqui, ó, ali, ó, ligado ali, ó, USB teclado, mouse, é, é, microfone, tem mais USB aqui, ó, galera. Esse daqui é o um adaptadorzinho do controle, né, para ligar o controle do Xbox no, no, no notebook. Esse adaptadorzinho aqui pega até quatro controles, se eu não me engano. Só ligar por ele. Mais ali atrás ali ó, tem umas caixinhas de som, ó, caixa de som da multilaser. Né? esse daqui é um suportezinho da Multilase também que eu boto aqui em cima véio, e aqui eu é, é, esse suporte aqui tem tem uns ventiladores embaixo que serve para resfriar aqui o, o notebook né e ele fica bem elevado ali ó com esse suporte beleza aqui eu tenho uma uma webcam também que veio da China também inclusive essa essa essa webcam muito boa, ela filma em full HD. Então galera, tá aí, eu acho que é isso. Então tá aí, esse é meu, meu setup, meu quarto gamer. Vou filmar aqui de mais longe. Ó, pra vocês terem uma visão total aqui. Ó. Aí ah, então, galera, esse é o meu setup. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!